Os vendedores têm de pedalar cada vez mais para abastecer a cidade com carvão. No centro de Moçambique, as florestas estão cada vez mais longe, mas o carvão continua a ser a principal fonte de energia para as famílias cozinharem. Árvores já não tem perto. Sim. Já não tem perto É E por isso as pessoas estão indo muito longe para cortar, ter também carvão, né? porque aqui perto já não tem árvore. Carvão, sim, está sair muito longe. E é muito difícil para fazer carvão. Está a ver Hoje em dia está a custar muito. Lá fizemos comprar estaca, né? esses, esses árvores, nós compramos lá então, para fazer forno para aqueles que fazem carvão. A desflorestação acontece à vista de todos. A árvore está a acabar por aqui. Tem pessoas que estão a sair daqui. Como cera nas mãos aquele, aquele, aquele peça que anda a cortar a árvore, né? Então chega e corta a estaca mesmo, a quantia de estaca. Né? Está a ver, né? É porque está a acabar a árvore, né? está a acabar. Né? Vasco Zacarias, 24 anos, pedala cada vez mais. Agora são 540 km por semana para conseguir levar 500 kg de carvão para a cidade de Chimoio. Là, là, aqui, aqui, verde, já não tem. Nós, por isso, nós estamos a descer até lá para comprar alguém carvão. Sim, sim. Sim, muito longe, sim. Sai de Mucoroso para aqui. Desde de sair das 5, até acho isso já às 11. Tu vai chegar. Agora tem que também andar duas pessoas para que aquele também, bandido, gosta também de comer com outros. Já ali é para vocês conseguirem também defenderem. Né? Defenderem. Né? Tem, temos que trabalhar para a gente ver o quê? Alimentar criança em casa, para a criança estudar para amanhã o quê? Vai te ajudar também essa criança quando estudar. Como travar o abate de florestas? É preciso mudar de hábitos, diz quem estuda o assunto. Quem está a pressionar os carboeiros somos nós que estamos a viver na cidade, porque quem precisa, quem consome esse, esse carvão somos nós esse produto vem para a cidade. Então, se as cidades adotarem outra forma de, de encontrar outras fontes para preparar as suas refeições, estava a falar aqui do gás da cozinha, o governo tentar reduzir e incentivar o uso de gás da cozinha e reduzir os custos de energia, acho que teremos um, um, um, um, um problema minimamente resolvido. Só que a recente subida de preços dos combustíveis não convence ninguém a trocar carvão pelo gás e a floresta continua a desaparecer e a região fica cada vez mais exposta aos ciclones que acontecem todos os anos. As árvores servem como, eh, nós chamamos de eh, quebra ventos, aquelas que protegem a ação dos ventos, a ação do ar, a ação de muita coisa. Então as árvores são nossas protetoras, eliminando essas árvores. Isso implica que vamos sofrer, porque o vento vai incidir diretamente aquilo que são as instalações ou edifícios, vai incidindo diretamente para aquilo que são as torres de comunicação ou tudo aquilo que estiver ao seu, ao seu esporte. Alguns projetos estão a experimentar criar fontes alternativas de rendimento, por exemplo, usando as árvores para colmeias e produção de mel, ou outras atividades agrícolas. Tudo o que evite abater mais uma árvore.